O cara deve estar dentro do estranho. Tá aqui, tá aqui dentro, tá aqui dentro, tá aqui dentro. Sério? Qual? Pena, pena! velho, tramou. Pena, morreu? Deixa vir, deixa vir, eu vou tacar a mutolove. Ai! Tá Não quero sair! Calma, eu vou tacar a mutolove! Taquei! Ah, me matou, velho! Falei que eu só vizinho aqui! <risos> no fogo, mano. Você morreu, mano. Mano, eu tô enterrado embaixo da terra aqui, mano. Não, pera, enterrado embaixo da terra? Não. É, eu tô embaixo da terra, velho. Véi! Eu tô aqui embaixo da terra? Tu tá me vendo? Vocês estão me vendo? Não, né? Não. Eu tô vendo vocês três aí eu não consigo sair daqui velho como é que eu fui parar aqui corrida maluca e <risos> velho vai vai vai vai corrida corrida sem carro Billy Jim Yeah. You don't, you don't have pants? Yeah, I don't have pants. I just have my underwear. Anybody in in Cheeto? He asked he asked if you had parents, not pants. No, I don't I don't have pants. Pants. clothes Pants. No parents. Like mom and dad. No, no, no, no. No pants. I don't have pants. Oh my <laughs> shoot, shoot, shoot. I just have my underwear. My pants? Oh my god, you're oh. YouTuber. Hey man, hey man, hey man, hey man, hey man, hey man, hey man, hey man. No, no, no, hey Ganhei o que? mané, eu tô vendo ele aqui, ó. Tá falando. Tem um cara aqui dentro, tem um cara aqui dentro aqui comigo. O cara tá armado, tá armado. Corre, Berg! Corre, Berg! Meu Deus! Morri. Sério? Ó, quebrei. Seu p, você de uma p. Vai tomar o Um carro aqui na frente, carro aqui na frente. Nossa mano, que porta bugada. Que Aqui visita, aqui Pode entrar, já tá aberto Eu Ah, claro! Ninguém foi lá Aqui, um cara aqui Um cara aqui embaixo Seu merda Tem tiro pra cacete no cara Ele empapou, velho Não, tem outro cara ali ó. Tem outro cara ali o carro, carro. Onde o outro tá Onde, onde? Ali, ó Tá vendo ali embaixo? Batiu da mão do jeito que eu sou, eu sou Mais um, tem mais um ali Tem dois ali? Tá. Eu dropei aqui embaixo, eu vi um. Não dá pra sentar um primeiro. Vai, vai, vai. <risos> papa, seu <risos> merda! Por que eu sou papa, mano? Vai é merda, papa mesmo, seu merda! Pera aí um minuto. O que? Nossa, nossa, tá é, travou, velho. vai descer direto. Parei, parei. Nossa, o cara tá Cal... Meu Deus Pode descer direto Nossa Ai meu Deus, capotou! botou Não, meu Deus, capotou! botou Tá botou Ué, beijo, você tá peraí, peraí, a gente isso, mano! O que? HAHAHA você tá tentando <risos> o carro dirigindo! Bora cara, que alguém rouba teu carro. Nossa, moleque ruim! com A boca véio, tá? Ai, do preto, é. Ah, Tinha tá, um Ai, mano, eu tô me dando um tiro! Maldito. Eu adoro com esse carro aqui, eu vou ficar rodando com o carro aqui no meio aqui também. Juninho, Juninho, Juninho! É, Olha pra cá! Olha pra cá! Ai, tem um M9 aqui, velho! Eu sou um bicho piruleta, cara! Eu tô rodando aqui no meio! Será que você morre? Tem o carro polícia, cara. Ai, meu Deus! meu carro!